Fala galera, sejam bem-vindos esse vídeo, nesse vídeo eu vou te mostrar o um meio de tu ganhar 100 reais e se não, ainda hoje, no aplicativo do Quinto Andar, ou seja, cara, se tu tem algum quarto para alugar ou tua avó tem um negócio para alugar, só que ela não entende, não manja muito dos paranoê da internet vem aqui ó, Indicar Imóveis ó, vem aqui no canto, coloca Indicar Imóveis no momento que tu faz isso, ele te leva uma plataforma de afiliação do Quinto Andar, ou seja Tu pode copiar e colar esse código, ou se não, tu pode cadastrar os dados do usuário aqui, que nele ele tá pedindo. Eu vou deixar o link aqui, logo no primeiro link da descrição. É isso aí, um forte abraço e até mais!